Muito boa tarde, pessoal. Nós estamos ao vivo aqui, diretamente da sede do Fórum de Alta Floresta. E estamos acompanhando uma situação de uma busca e apreensão de duas ambulâncias da unidade da empresa Via Brasil é, de Alta Floresta, aqui da, do pedágio, pedágio, da Praça de Pedágio, Via Brasil, que foram apreendidas, não se, não se sabe ainda por quais motivos, mas sofreram sim um mandado de busca e apreensão. E nós estamos averiguando aqui, as duas ambulâncias estão apreendidas aqui, já no, no pátio do Fórum de Alta Floresta, estamos ao, ao vivo trazendo essa informação exclusiva para vocês e logo mais vamos buscar saber aqui quais são as situações que envolvem essa busca e apreensão é, que está sendo realizada neste momento, ao vivo, para todos vocês aqui da nossa fanpage do portal Mato Grosso ao vivo. Uma movimentação bem intensa aqui por parte dos funcionários que atendem, atendiam né, na ambulância e as duas foram recolhidas ao pátio do Fórum de Alta Floresta com mandado de busca e apreensão estamos aqui ao vivo diretamente e vamos trazer mais informações logo mais no momento é, temos apenas a, a informação de que provavelmente a empresa que vendeu as ambulâncias não teria recebido e por conta disso obviamente é, faz-se o resgate do bem e ele é apreendido é, por determinação da justiça. As duas ambulâncias já se encontram aqui no pátio do Fórum de Alta Floresta, nós estamos trazendo isso para vocês e vamos tentar saber aqui por parte é, dos funcionários se eles gostariam de falar ou não, mas de qualquer forma já estamos trazendo com exclusividade para vocês. Aqui jornalista Dani Bueno, diretamente do Fórum de Alta Floresta. Vamos ver Tudo bem? Alguém pode falar comigo? Sobre a, a busca e apreensão das ambulâncias? Eu sou da Rádio Bambina e sou da, do, do portal Mato Grosso ao vivo, tudo bem? Você é da empresa? Você não é da empresa ou é do fórum? O senhor não gostaria de falar? Tudo bem, então. Aí parece que elas vão ser retiradas agora para ser colocadas neste guincho este guincho aqui é o que vai então levar a, as ambulâncias que não devem ser é, não devem ser removidas do pátio, a não ser que seja por guincho o guincho aqui já da, conhecido da cidade da empresa do Sassá Duas ambulâncias, um, busca, um mandado de busca e apreensão, A empresa Sassá Guincho vai conduzir as ambulâncias. É, duas ambulâncias da, da empresa Via Brasil, o mandado de busca e apreensão estão sendo agora carregadas no Guincho e serão então levadas para por determinação da justiça. De alta floresta, tá, todos os preparativos, o Sassá vai levar as duas de uma vez ou só uma, é uma de cada vez, maravilha, agora aqui o cinegrafista Jefferson Claudino da TV nativa chegando, De Alta Floresta comparecendo para registrar essa que é uma das dos fatos mais inusitados que a gente acaba por constatar na manhã de hoje, sexta-feira, dia 20, 24 de junho de 2022. Essas duas ambulâncias serviam para os resgates, para todo o atendimento aí da, dos acidentes e ocorrências na BR, na MT-208, e agora estão sendo retiradas da, da empresa Via Brasil e por consequência retiradas aí do atendimento ao público aonde a praça de pedágio deveria ser e deve ser a responsável maior por todo e qualquer acidente que venha a ser registrado. Nenhum dos funcionários quis manifestar qualquer tipo de comentário. Mas estamos trazendo ao vivo para vocês aí. A apreensão por parte dos funcionários da Via Brasil também, membros da equipe de socorro que provavelmente estavam utilizando a, a ambulância, estavam tendo todo, todo um dia normal, um dia tranquilo, quando foram surpreendidos pela busca e apreensão por determinação da justiça. Pra você que chegou agora, estamos aqui, então, registrando a busca e a apreensão de duas ambulâncias da empresa Via Brasil, aqui, já apreendidas no pátio do Fórum de Alta Floresta, onde estamos tendo a constatação aqui desses fatos. Vamos dar uma olhada no interior da ambulância, provavelmente... Uma ambulância básica, mas com todos os, os suportes de atendimento. Ambulância AR-31. Placa ainda não constatada. E essa outra ambulância aqui. Placa EOA-8J55. a r 32 da empresa via brasil pode ver que a ambulância foi sim utilizada tem vários desgastes aqui Deve estar sendo utilizada já há algum período de tempo aparentemente nova bem conservada Porém, está sendo apreendida por determinação da justiça. Só vai ser também depois, né? Depois eu vou lá. Aí eu vou deixar uma conta... Uma tratativa aqui. É isso aí, vai... Segundo o próprio operador do guincho aqui Vai ser levada a uma E retorna para buscar a próxima ambulância Vai ser levada para onde? Vai é para a minha base E depois sai para a base A Barça grande? Ah, vai para o banco Tá bom É isso aí Segundo o operador do guincho o Nosso conhecido amigo Sassá a ambulância vai ser levada para a base dele, onde vai aguardar até ser devidamente transladada para um lugar determinado pela justiça. O que não pode, nós sabemos muito bem, é as ambulâncias permanecerem aqui no pátio do Fórum de Alto Floresta. Elas foram trazidas para cá temporariamente. E com isso, agora, após todos os trâmites legais, elas serão devidamente encaminhadas aí para, para que a ordem judicial seja cumprida. Então, estamos agora aqui ao vivo trazendo para vocês essa ocorrência que marca o nosso dia de hoje. Temos aqui o cinegrafista Jefferson Claudino, da TV Nativa também uma parte da imprensa comparecendo aqui no pátio do Fórum de Alta Floresta que, é, de onde nós recebemos informações de, de pessoas que estavam acompanhando a chegada das ambulâncias e houve sim é, uma busca e apreensão por determinação da justiça por parte é, da empresa Via Brasil e ainda estamos apurando quais os motivos reais que estarão aí é, sendo os, o, os fatos que estarão confirmando assim o porquê dessas duas buscas e apreensão. Duas ambulâncias da empresa Via Brasil. Nós ficamos por aqui e logo mais traremos mais informações para vocês.